E vamos começar aqui mais um vídeo diretamente de Goiás, Chapada de Veadeiros eu e Inês La Fosse volta ao aparecendo os vídeos, o pessoal tava reclamando então a gente vai fazer esse vídeo aí que são quatro dias aqui na Chapada e a gente pretende visitar o Vale da Lua que daqui a pouco vocês vão ver aqui no vídeo o Mirante da Janela e aí, também as partes lá de Cavalcante, que é o Rio da Prata, e também a mais famosa, que é a Cachoeira de Santa Bárbara, que eu não conheço, Nis também não conhece, e falam que é a mais bonita do Brasil. E vamos conhecer aqui então o Vale da Lu, depois a gente vai explicando aqui preço e tudo mais, como a gente sempre faz, e a gente também pretende mostrar um pouco de Alto Paraíso, se der pra mostrar, porque a gente só vai para ser lá de noite. Mas a gente tenta mostrar também, beleza? Então vamos começar esse vídeo, vamos que vamos! Música E aqui no Vale da Lua são duas piscininhas. Essa aqui que tá rolando hoje na época da cheia. E ali atrás também tem uma outra. Que aqui, ó. Vou ali. Só que não tá rolando porque tá com muita vazão, né? Então tem risco da pessoa cair aqui no, no cânion e se ferrar. Tá bem cheio. Mais, muito mais cheio do que da outra vez que eu vim aqui. Mas também tá tranquilo, cara. Mas, a gente é do Rio de Janeiro, né, Aninha? Mas eu falo que a Inês também é do Rio de Janeiro. Estamos e Estamos acostumados lá. a estar lotado de gente. A praia é lotada lá, cara. Agora vamos entrar ver se a água é fria ou quente, né? o pessoal sempre pergunta se a água é fria ou quente. E aí eu sempre a minha comparação é do Rio. Aí a galera do Nordeste fala, tá maluco? Água, água fria. E <risos> eu acho tranquilo. Mas vamos ver, vamos ver. Eu vou ver. ver. Não sei, não sei. E para você visitar aqui o Vale da Lua, você vai ter que pagar 20 reais por pessoa. Aqui tem uma área de estacionamento gigantesca. Isso aqui é no feriado do carnaval deu para parar tranquilo. E aí você pode ficar quanto tempo você quiser. E se depois você quiser comer uma paradinha, comer um açaí, também tem uma lojinha aqui. Bem tranquilo também. E amanhã a mãe vai estar fazendo a trilha do mirante da, da janela, que é aqui no mundo do YouTube. É nesse mesmo vídeo só que daqui a pouco. O vale da Lua aqui é muito frequentado pela galera que fica no Alto Paraíso. Tá bem perto. E também muito mais perto está a vila de São Jorge. A onde a galera também gosta de ficar, Eu nunca fiquei, já fiquei no Alto Paraíso e tô ficando agora lá em Cavalcante, porque vocês possível conhecer também em Calvocante, mas é mais ou menos parecido com Alto Paraíso, que é a cidade ali e aí, Ney, né? você está comendo aí, ó? Estou comendo um espaguete com frango afrodisíaco Frango afrodisíaco? Não se isso para mim, não Olha <risos> só, cara, olha só que danadinha, hein é. E cara, aqui você o sabe? tempero do molho é bem diferente Tem um pouquinho de canela, assim, bem interessante mesmo E cada prato que a gente pediu aqui, uma lasanha e esse, esse espaguete aqui Custou 25 reais E o suco, ela pediu de cupuaçu, eu pedi de graviola, também custou 5 reais. Então, assim, bem em conta para uma cidade super turística Como é Alto Paraíso e o bom também é que aqui, ó, o cafezinho tá incluso na conta. para quem gosta de café como eu, na moral, faz muita diferença. E tá aprovado aqui, ó, e Bistrô. a ah, é ZUS, né, porque tem tipo assim, dona do bistrô, né, o negócio em inglês. Mas tá aqui na, na descrição do vídeo também, e apenas começou. A gente tentou ir no Messigas 1 um e 2, só que tava não tava podendo, no caso do Entraram, banho. tipo, tava água muito alta. Tava bizarro e tal, o som é fundamental tá tenso pra gravar, hein. Então o segundo dia começando, hoje vai ter uma trilha de não sei quantas horas, daqui a pouco a gente vai descobrir quantas horas são. E a gente tem reforço ali também, ó, Vitor e Júlia. A clássica aqui. Vai ser o Mirante da Janela. Vocês vão entender por que é Mirante da Janela. E são às 7 horas da manhã. A gente acordou cedinho pra pegar menos cheio, né? Porque carnaval tá lotado. E a trilhazinha parece ser bem tranquila. E tem o Museu do Garimpo aqui também daqui a pouco, se vocês quiserem parar. E tem que pagar também 20 reais. Antigamente era 10. Acho que eu não passou já era 10. Agora já é 20 quanto? E, e aqui, é a Cachoeira do Abismo. Da frega. Na volta a gente vai passar por aqui, a gente fica mais. E tem a segunda parte aqui também, ó. E aí parece que só funciona quando tá chovendo bastante, né? Quando tá na seca, não tem água. E a gente tá na época agora que chove. Ontem choveu bastante lá em Alto Paraíso, mas não choveu aqui em São Jorge. Então a Chapada de Viadeiros é muito dano. Eu choro, chove num pontinho aqui e no outro pode estar mal solzão, como ontem. aqui, você tá nessa arquibancada aí, tá assistindo o quê? Flamengo River Plate. Mentira, o que você tá vendo aí? O mirante da chanela. Ó, oh, né, GoPro, é, parece pequenininha, só que é bem grande, vou botar uma foto lá no meu Instagram, com certeza, vocês vão ver a magnitude, e tem uma nuvem aqui muito doida, que ela ficou aí só pra atrapalhar mesmo, a imagem, mas ficou bonito. E a gente chegou nessa parte aqui, que parece uma arquibancada, tem uma vista privilegiada ali da Cachoeira, só que a gente queria achar aquele lugar que tem uma, uma janela, né? Tanto que é mirante da janela, acho que é por isso. E aí a gente falou, cara, vamos levantar o drone. Aí peguei aqui o Mavic Mini, primeira viagem com ele. E parece que a gente achou. Agora a gente vai ver se é o lugar mesmo que eu vi lá no drone, porque parece pequenininho e nas fotos parece um pouquinho maior. Então a gente vai entrar aí no mato e vamos tentar achar a trilha para achar esse lugar aí, famoso beirante da janela. E aí provavelmente vocês vão ver a foto aí na, no Instagram, na Arroba E quem tá filmando agora é a Inês Ponto Lafosse, minha namorada. E aí também às vezes ela faz umas pontinhas de filmmaker. Chegamos aqui agora no mirante, na janela. E a cachoeira aqui em cima. E aí a galera fica ali, pra tirar uma fotinha. Aí tem a moldura aqui assim, ó. E aí vamos esperar a fila. Tipo, pera do telégrafo. Ah, como é que vai, ó? Vê o macaco. Ali, tranquilão, rapidinho. Oh, muito tranquilo. Mas a perninha aqui, minha mão tá meio estremadinha de leve. Ai. e na volta tem a cachoeirazinha, tranquilo, tira temperatura agradável, tá bem mais cheia, né, cara? E a gente na descida, essa ah, subida na verdade de volta é meio puxadinha, mas tranquilo, cara. Trilha dá pra fazer aí de pé de chinelo, mas tem várias pezinhas também, tá? pode ser o tênis, então recomendo pelo menos um tênis de corrida e não tem nenhuma parte assim muito perigosa pra fazer. Então tá aprovado esse mirante, não precisa de guia também, mas o ideal é se você não ter confiança para trazer um guia sempre, sempre é bom, né? Parece nos caminhos. E para achar o mirante, a gente achou de drone, né? Mas aí também chegou uma galera, a galera sabia onde que era. Pô, muito bom mesmo. Tá aprovado? Muito <risos> show. E é tudo o que precisamos. E depois dessa trilhazinha, que eu pensei que ia ser difícil pra caramba, foi tranquilo. A gente veio agora no um self-service. Um preço bem maneiro, que era R$40,00 o quilo, R$39,90 o quilo. Aí, ó, peguei peixinho. Tá boa a comida? nunca tá comi. Boa, boa, boa, Tá show. E aí, ó, refrigerante, 600ml é R$7,00. Um suco de é R$7,00. Então a gente já encontrou por R$7,00, R$5,00, R$4,00 e Então, todos os preços. E é isso aí, cara. Bem do lado, São Jorge também. Pode ficar hospedado. Nunca fica aqui em São Jorge. E eu gostei bastante aqui do, do ambiente, tudo assim, ó. estrada de barro, bem pequenininho. Falam que rola um forrozinho também famoso aí. Agora vamos comer, né? E parece que a gente pegou uma chuvinha aí, mais ou menos, né? Olha isso! Virou o rio, é. Né? Tem não... rio na rua. Caramba! Não, não Olha aqui! Uh! A gente chegou aqui em Cavalcante, né? E, cara, a gente foi no supermercado comprar as paradas pra comer aqui e então, tal. E caiu o dilúvio aqui. Tomara que parli para amanhã, mas a gente tem passeio ainda E a gente tem Santa Bárbara e também Rida Prata, para finalizar. Mas Mais uma coisa que tem que saber aqui é do tempo Que uma hora chove assim sinistro, outra hora passa, tem sol Outra hora volta a chover, tipo, cara, não, não, não imagina que vai ter tudo os dias isso não Porque já várias vezes mudou o tempo de uma hora para outra começando aqui agora a terceira parte desse vídeo acho que é a parte mais esperada da gente porque a gente vai conhecer agora a Cachoeira Santa Bárbara uma pessoa fala que é a Cachoeira mais bonita do Brasil a gente vai conferir daqui a pouco e para chegar aqui a gente como é que a gente melhor? Chegamos uns 27 quilômetros tivemos que comprar o um ingresso online que custou R$ 25 para cada um e aí demoramos mais ou menos 50 minutos e agora tivemos que pegar outro transporte que se chama Pão Pau de Arara. Arara. Pau de Arara. <risos> Muito divertido. Pão de Arara e <risos> custa 5 reais. É isso aí, então, 27 km de Cavalcante. A gente comprou num site chamado EcoBooking. E aí, se você não comprou o ticket, você tem que chegar aqui bem cedo. Ainda mais se for feriado, a galera que chegou às umas 4 horas da manhã. E um outro casal que a gente conheceu também chegou aqui por volta das 5 e pouco, não conseguiu. Então, é. para garantir melhor comprar online, que aí você escolhe o dia também e tem 100% de chances de você é, visitar aqui a Santa Bárbara. Aí que está o mesmo dia que compramos o voo para vir até aqui, ou seja, faz dois meses, compramos esse mesmo ingresso, imagina. Exatamente. E vamos que vamos. Agora é... vamos fazer uma mini trilha para chegar lá na Santa Bárbara. Essa aqui já é uma pequena amostra do que a gente vai encontrar. Qual o nome dessa é aqui mesmo? Barbarinha. Barbarinha. Cara, já travei a língua aqui, umas cinco vezes para falar Barbarinha. Agora, agora saiu. saiu. Muito. pode ver aquela parte ali ó, verdinha já. e que o sol não tá batendo, até quando chegar lá na Santa Bárbara, o sol daqui a pouco, olha, são 9 horas, o melhor horário para tirar foto ali é entre 11 e meio-dia, que o sol tá incidindo bem assim na, na vertical né, e aí fica melhor para tirar aquelas de fotos debaixo d'água também, A GoPro, que é até a câmera que eu tô gravando aqui. E ali na Santa Bárbara a gente pode ficar no máximo uma hora. Até porque tem limite de pessoas ali por vez, né? Justamente para não degradar ali a cachoeira. E eu acho que foi suficiente uma hora. Eu queria ficar mais, com certeza. Mas uma hora foi bem tranquilinho. E agora a gente tá indo para uma outra cachoeira. Qual é outra cachoeira que a gente tá indo? É a... Candaru. Candaru. Ah, é Candaru, porque aqui são três cachoeiras perto e aí você pode fazer a Santa Bárbara e depois se você quiser ir embora, tudo bem. Ou você pode fazer o complexo todo aqui das três cachoeiras ou duas que já completa aqui por trilha. A gente vai lá agora na Candaru. Resumo de gastos de hoje: a gente pagou 25 que a gente comprou lá. Se você tivesse comprado lá na hora, seria 20 reais para Santa Bárbara. A gente pagou 10, né? Que seria 5 para ir, 5 para voltar de pau de arária. Aí depois a gente fez uma outra cachoeira que a gente pagou 10 reais para poder acessar essa cachoeira e além de 20 reais para ir para voltar, ou seja, 30. Então somando aí deu 25 mais 10, 35. Mais... É, 30 então 75 mais 50 por pessoa do Guia porque a gente foi em, em grupo né então 50 reais por pessoa deu mais ou menos 120 reais aí eu arredondei aqui mas como sempre vai estar aqui na descrição do vídeo todos os valores para você ficar aí tranquilão não tem que ficar anotando aí parando o vídeo beleza então na descrição do vídeo aproveita da casa de magas eu não gostei amanhã vai rolar aí águas lindas cara eu devo ter falado aí um seja, eu vou me enrolar amanhã nesse águas lindas águas limpas águas não sei o que. Mas vamos que vamos, que ainda tem a parte 4 desse vídeo. Beleza? Bora! Então, pra fechar esse vídeo aqui, a quarta parte, né? A gente veio pra Águas Lindas e a gente ia fazer Rei da Prata. Só que a gente mudou. A gente falou aqui com o nosso guia, o Robert. tava ali. E aí ele falou, cara, aqui é o meu lugar favorito. Ele falou, ah, então vamos no seu lugar favorito. E aqui pra chegar, a estrada é mais ou menos. A gente tá com um golzinho, ponto zero alugado aqui. A gente passou uma atoleiro agora, sério. Olha só como é que tá o carro, meu irmão. Cheio de lama, não ficou nada pra trás. Ainda bem. E olha só. Não esqueci de falar, viu? São oito cachoeiras, tudo de poços Azul viu? Aí, oito cachoeiras. Sete cachoeiras de poços azul, água cristalina, que é raro esse fenômeno de cristal. De, esse, esse fenômeno de, de calcária é raro, né? Qualquer lugar que tem ele. Exatamente. E termina com a borda infinita, que é de verde com azul. E aí são 70, 70 e poucos quilômetros, mais ou menos, lá do, do Cavalcante. de Cavalcante e agora de trilha, quatro para ir e um para voltar. E a gente vai mostrando aqui no caminho como é que é, vai explicando e, e vai rolar dome, drone, como sempre. Já Sim. dá aquela esmagada aí também no, no like, se você não deu até, né, até, até agora, não sei por que você não deu aquela esmagada no like. E vamos que vamos! Logo depois dessa primeira parada para banho, a gente pegou a trilha em direção à Cachoeira da Porta Infinita e a trilha por si só gera uma grande atração. Olha a Inês aqui, ó. olha só, tranquilinha e olha que era d'água, amigo. E aí eu tô querendo voar o drone, que eu quero ver o tamanho dessa cachoeira, porque aqui é quase como se fosse um canyon, né? E aí ali na frente parece até o um mar dentro de longe, e aí tem muita vegetação, muito bonito mesmo. Então antes de levantar o drone, cara, esmaga aquele gostei aí pra ajudar o canal a crescer e compartilha esse vídeo pra galera que mora aqui em Goiás, que não conhece essa cachoeira, beleza? Vamos lá, vocês um, três e... E depois da trilha, a gente tem aqui um almoço superficial. como Qual o nome da fazenda da senhora? É. Fazenda Tigre. Fazenda Tigre, A gente tem aqui abobrinha, tem um feijãozinho aí, um arrozinho, uma farofinha. Tá bonito, hein? Vai sair é pra vender ou pra... É, vai descansar, é. pra descansar mesmo. Vai descansar mesmo, né? Com é. quem você aprendeu a fazer isso aí? Rapaz, isso aqui a gente vê aquelas redes que já vem prontas, sabe? E aí a gente vai olhando o nós dela e aí. gente é, faz É mesmo, sozinho? É isso, rapaz! É isso? É isso? É. E vamos fechando esse vídeo maravilhoso aqui da Chapada dos Veadeiros. A gente fechou em quatro partes, né? E qual a parte que você mais gostou? Qual a parte que você mais gostou? Um, dois, três, quatro. Santa Bárbara. Santa Bárbara, parte três, parte de ontem. E lembrando também que hoje, né, esse passeio ele custou 100 reais o guia por pessoa e o almoço custou 30, eu gostei pra caramba, Inês mais ou menos, eu acho bem mania, bem regado e também pra você entrar lá na fazenda do Águas Lindas, falei certo dessa vez, Sim. 20 reais e é um rolezão assim, cara, mais de 70 quilômetros né, e poxa, a estrada é bem ruinzinha mas cara, valeu a pena, Vamos pra caramba eu então, acho que vale a pena também, o Guia se ofereceu a dirigir e isso também nos deu uma, uma relaxada na volta, pelo menos, porque o carro 1.0 foi... É, 1.0 era brabão e também porque tinha umas partes bem tensas, assim, né? E é. a gente tava bem cansado, né? Eu fui dirigindo ainda, ele foi dirigindo na volta, meio que dividiu ali os esforços. Foi bem de boa. Isso ajudou. Então é praticamente isso, né, cara? Eu espero que você tenha gostado aí também. Comenta aí embaixo o que eu perguntei pra você agora, qual que você mais gostou. Dá a casa de like, se inscreve no canal e qual vai é ser o seu próximo destino que a gente vai... Próximamente vamos Arraial, para Arraial da Amazonas, Depois ali no Nordeste, ali na parte de Pernambuco e depois também Alagoas Alagoas. Isso. E aí então vai ter um rolezão caso se inscreve no canal para não perder, né? Para acompanhar, na verdade, as próximas aventuras, os próximos vídeos E tamo junto, eu aqui mais aonde? Inês Lafosse Inês.Lafosse No Lafossi. Instagram vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, valeu!